Oi, oi, pessoal! Eu vou aqui fazer pra vocês a resenha dessa base aqui, da Dezo, da Rio Cover mais HD. Se você quer saber um pouco mais sobre ela, continue assistindo o vídeo. Então, vamos lá começar a resenha da base Dezo, Cover mais HD. O que eu estou falando aqui na embalagem é que ela é alta cobertura e efeito mate. É, o que muitas pessoas não sabem sobre alta cobertura é que não quer dizer que a base seja reboco, mas sim que ela vai cobrir grande parte do seu rosto com uma, uma pouca quantidade de produto. E essa tecnologia da Deisel aqui, é, Cover mais HD, significa que não vai marcar as expressões, não vai acumular o produto nas minhas expressões, vai disfarçar os poros. E vamos lá fazer a resenha aqui da base. Vou começar aqui aplicando no rosto. E a textura da base é assim, tá vendo? É bem densa, ó. Vamos lá, né? Vou aplicar com a esponjinha. Então, esse foi o efeito da primeira camada com a base. Com, dessa forma, eu vou esperar secar para passar uma segunda camada para a gente ter um efeito mais reboco com a imagem de E a cor que eu estou usando aqui é médio 01. Vou lá aplicar a segunda camada, hein? Ficou desta forma com a segunda. Então, a primeira impressão que eu tenho assim é que parece que você tem a conada no rosto, como se fosse sua pele mesmo, bem assim, bem linda. E vou esperar ela secar aqui, secar por inteiro, para gente fazer o um teste de transferência. E vou aguardar aqui ela secar. Então, como vocês podem ver, até agora não marcou minha expressão. Deu um Vou disfarçar os poros. Tá vendo? Eu não tô de primer, tá? Só a base mesmo, só lavei o rosto e hidratar e só de base. Vamos lá peguei aqui esse paninho para a gente fazer o teste de transferência, né? Uhum. Uhum. Olha aí. Mira? Nada. A comparação com outro lado saiu, dá para ver? Muito, muito, muito pouco. Só deu uma leve colorida aqui. E vamos fazer o teste da água para ver se ela é resistente à água. Lembrando que aqui não promete ser a prova d'água. Vamos ver só como ela se comporta. Vai que você soa muito pega uma chuva, né? Ninguém sabe. Vamos lá. está né vamos ver hum. escorreu a água bem limpinho tá vendo hum Bom, então vou esperar aqui secar. Esperar secar. A gente vê como ela se comporta aqui no rosto. Depois de seca, se fica manchado, se não fica, vamos aguardar. Então, então agora secou, tá vendo? Ficou dessa forma. Não manchou. Não achei que manchou. Não marcou, tá? normal tranquilo até agora e nesse exato momento aqui são 11h40 e vamos fazer um teste agora de duração com passar das horas vamos ver como a base vai se comportar no meu rosto e eu vou mostrando tudo para vocês aqui tá então pessoal passando aqui para lembrar vocês de se inscrever no canal e não não se esquecer de seguir a nossa página no Instagram tá Então pessoal, já são 19h51, já fazem mais ou menos 8 horas de uso da base, olha como ela ainda está no meu rosto. Tá oleoso aqui nessa região, eu não passei primer, nada, não selei com pó, só passei o hidratante mesmo antes da base. E passei a base por cima e tamo aí, 8 horas de uso, ela assim, não marcou a linha de expressão, não tá marcando nada e tá com a cobertura ótima ainda para 8 horas de uso. Então se você gostou, põe aqui nos comentários, aqui embaixo, e deixa seu like aí.